Oi meus amigos e minhas amigas como você tá, você tá bem? Espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso. Bem-vindo a mais um vídeo e bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos jogar Sally Face, continuar aquele episódiozinho e tentar descobrir o que, que vai acontecer agora. Que a gente ainda não pegou no último episódio. A gente ainda não conseguiu encontrar é, o que tinha que fazer na casa daquele maluquinho que supostamente matou a vizinha, saca? E a gente precisa descobrir o que, que tá acontecendo. Então eu vou convidar você pra assistir, beleza? Então vamos lá comigo. Me ajuda aí a desvendar esse mistério, conto com você. Comenta aí o que você acha do game e também se você não é inscrito, ó, se inscreve aí pra fortalecer, beleza? Tamo juntos, então bora lá, vamos lá, tentar desvendar o segredo. Eu tava com um alicate aqui em cima da mesa, que eu tava fazendo a manutenção no setup, esqueci de tirar, desculpa aí. Mas vamos lá, bora continuar o episódio e vamos ver. Eu não lembro muito bem o que a gente tinha que fazer. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Uma doença que se instala, em geral, em pessoas mais velhas, com fases mais avançadas da vida, 70, 80 anos, às vezes mais precocemente, aos 60. Mas eu vou tentar descobrir. Aqui é o quarto do papai. A gente tem a gente tem um saquinho, se eu não me engano, onde que era que eu via? Espera aí. Ah, se ele fez... Sim. Boa sorte, cara. Beleza, não é isso que eu precisava. Espera aí, calma aí. Aqui é o F... Aí. Beleza, a gente... Não, onde que era? Ah, tá, ó, oh, a polícia voltou A gente já tinha entrado naquela... naquele cômodo, né? Porque, ó, oh, não tem ninguém Porque a gente pegou o radinho para trocar uma ideia Agora é o seguinte Eu não lembro qual que era que eu apertava para poder ir no... Ué, agora eu não consegui. Ah, tá, não é esse ainda A mulher tá passando paninho Não era no era no quarto, no... no segundo andar Eu não lembro qual que era o andar do cara, mano não era esse, era o próximo, é isso? A gente precisa tentar pegar os negócios aqui na casa dele. Eu não lembro qual que eu via. Boa sorte. Não era esse. Qual que eu via é o que eu tenho? Ó, eu tenho esse saquinho aqui, ó. Pra pegar os negócios aqui, ó. Um saco de plástico que posso usar pra pegar o pônei do quarto do. Uh, Charlie, sei lá quem é. Não sei o nome dele. Ó lá, vamos ver. Será que a gente deixa ele. Ele deixa a gente ir mais pra lá? Eu não sei como pegar um ursinho deles, é... Olhar. Eu sei, são tão legais? Sim. Eu não sei como pega o boneco do quarto do Charlie. Game Boy sem pilhas. Não tenho como oferecer pra ele, né? Então... Ei, eu sei, você está sem palavras, é... Não se preocupe. Tá, vamos lá. Essa aqui não é o que eu quero. Isso não é o que eu preciso, então... Pera aí, vamos sair aqui. Ô, oh, mano, eu tô totalmente perdido. É, tá, ó, vamos lá. Sai, sai fora, sai fora. Eu não sei como pegar os bagulho no quarto dele. Eu vou ter que tentar descer e ir lá na casa do moleque doido. Não tem ninguém em casa. Nossa, agora que eu ouvi, tem alguém em casa sim. Mas eles, ó, tem alguém em casa, mas a gente não consegue entrar. Vamos descer, vamos lá no moleque? Vamos falar que a gente não consegue... Que a gente não consegue é, pegar o bagulho do cara? Vamos falar com ele. Realmente a gente não consegue, então... Ó, vamos lá, vamos lá. Entrei no quarto do Charlie, mas não tem como pegar nada dele. Boa! Hum! Eu não entendi o que ele falou. Parece que você vai ter que arranjar uma distração. Ideias? Só sei que Charlie gosta de comida daqueles brinquedos. Certo, vou pensar em alguma coisa. Então, esse lugar é assombrado ou o quê? O quê? Outra vez? Foi o Shung que te mandou fazer isso? Não. Eu que tive uma sensação estranha. Quem é Shung? É o moleque enorme do terceiro. Eu não, acredito, é, eu não acredito em fantasmas Nunca vi um com meus próprios olhos, sabe? Acho que sim Toca aquela música de novo até depois Não, nem ferra, não vou mandar ele tocar a música Sai fora E agora? Qual que é a distração que a gente vai ter que arrumar, hein? Vamos ver os objetivos? Conseguir o um brinquedo no quarto do cara Eu não sei qual... Olha lá, a porta está trancada Eu não sei qual que é o objetivo que a gente precisa ter Vamos entrar no banheiro Sabe o que eu precisava? De pilha se eu arrumasse pilha, talvez eu arrumava o Game Boy pra... Peraí, comida? Comida, velho. Você não tá com fome, mas pega o bagulho pra arrumar pro cara. Meu Deus, velho. Eu não consigo fazer... Lavanderia, tá. Nada de interessante. Também não consigo pegar nada. Vamos lá, eu tenho que arrumar uma distração. Agora, o que que seria a distração? Aí que tá o segredo. Eu não sei o que fazer. Olá, jovem senhor, de novo. Residentes Apartamentos 402, como posso ajudá-lo? Chá, ah, Gilson, por favor, obrigado. É pra já. Boa, será que ele vai deixar a gente entrar? Olha, ele deu um copo de chá. Será que a gente leva levar pro gordão lá? Vamos levar. Vamos levar pra ele, ó. Será que ele vai querer o copo de chá? O copo de chá do Adilson tem um cheiro estranho e não vamos experimentar isso. Não, não tem nada. Sim, acabei de pegar um pouco. Aí, ó, ele vai querer... Eu adoro o chá do Adilson. Passa pra cá. Legal, ele pegou. Será que ele vai ir no banheiro e a gente pega o bichinho dele? Saboroso, tão relaxante. Uou, a gente consegue Devo pegar por um... Ah, espero que não tenha pensado. Ele falou que apagou por um segundo. Nem isso. Ah, mano, o que isso? Ele pegou o chá e no mano. Ele dormiu, mas foi muito rápido. Putz, será que se a gente for lá de novo... A gente consegue o bagulho? Bom, acho que aquilo ali foi uma demonstração pra gente entender que tem que ser muito rápido. Se a gente não for rápido... Ó, vamos lá, ele vai dar outro chá pra gente. Beleza. Bora, só vamos. Vamos lá de novo. Vamos ver se a gente consegue pegar agora. Vamos encostar nele. Consegui mais chá, ótimo. Ó lá. Vamos tentar pegar no rápido, no rápido. Ah, é tão relaxante, boa. Ah, mano, ele... Pô, ele... Toda vez que eu vou pegar, ele acorda. Será que eu tenho que ir mais pra lá? Se ele fez, está bem. O que, que aconteceu? Eu não vi, meu Deus, mano. Eu não vi o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem, tava apertando o botão bem na hora, cara. Vamos lá, vamos bater na porta do... Chá Gilson, por favor. É pra já, ele vai me dar outro chá. Eu vou um pouco mais pra trás agora e ver se eu consigo distrair ele. Caramba, que chato, cara. Vou mandar bem devagarzinho. Vou mandar bem devagarzinho, sem barulho. Sem barulho. Ai, ah, droga! Ele, mano, eu não entendi. Eu fui devagarzinho, não deu certo. Eu não sei o que fazer. Eu recebi uma mensagem, não sei se era do meu pai. Eu vou lá, porque eu passei muito rápido da mensagem. Ah, bo! o pai dela tá dormindo. O pai dele tá dormindo. Vamos lá na máquina pegar uma moeda, mano. Vamos lá na máquina lá embaixo agora pegar é, e comprar um... alguma coisa, um doce pra distrair ele. Será que é isso que a gente tem que fazer? Vamos descobrir agora. Ué, não entendi, mano. Por que que lá ele não pega o bagulho, cara? Eu não consigo entender. Gosto dos seus quadros. Ah, valeu, cara. A é minha paixão. Ah, vamos lá. Falar. Tá, dei um pouco. Boa ideia. Aposto que ele vai dormir em instantes. Funcionou, mas só por um minuto. Um... Se pelo menos tivesse um jeito de deixar ele mais forte, que a gente vai deixar o chá do Addison mais forte. Eu não sei. Como que a gente pode deixar o chá do Addison mais forte? Ainda não estou com fome. Já sei, tive uma ideia. Vou colocar o remédio pra dormir no chá do Addison. Vou colocar o remédio pra dormir no chá dele. Vai dar certo, vai dar muito bom. O cara não vai conseguir. Mano, ele não vai conseguir nessa, sem zoeira. Vamos lá, vamos para nossa casa. Tá, vamos para cá agora. Tô ouvindo o barulho de banho. Tá, ah, beleza. Eu só vim para cá só para ter uma certeza mesmo. Vamos ver aqui, ó. Isso com certeza vai pagar aquele gordo escroto. Beleza. Boa. Falei que ia dar certo. Eu disse que ia dar bom, cara. Vai dar bom. Vai por mim. Bora, vamos lá. Agora ele vai dormir por horas. Vamos conseguir essa prova. Boa. Consegui outra xícara. Bom, tá, vamos lá. Bom, talvez eu não queira relaxar. Já bebi pelo menos 20 xícaras disso hoje. Tem certeza? Mas está... Hum, uma nova receita que o Sr. Alisson estava testando. Já bebi 3 xícaras e achei bem melhor do que o outro. Ah, tenho que experimentar isso daqui. Boa, tchau. Adeus, meu filho. Vai dormir. O nome do chá agora é Adeuson. Boa, garota. Agora a gente pega o ursinho. Pegamos, mano. Bora, vamos vazar, Joe. Peguei o ursinho dele. O ursinho tá na mão, agora ele vai ficar putaço, né, porque pegamos o ursinho dele e ele vai vir matando, filho, olha que ele já matou, hein, vamos lá, vamos na, no quarto do mano e falar pra ele que a gente pegou o ursinho e deu super certo, ó lá, conseguiu o brinquedo? Muito bem, senhor, trombadinha, eu sabia que iria conseguir... Valeu, cara. Fiquei nervoso por um momento. Após que sim. Agora só falta entregar entregar isso para o detetive e tudo isso acaba. Vamos lá então, vamos entregar para o detetive. O detetive tá no primeiro ou tá no estrela? Eu não lembro. Vamos lá, vamos Vamos lá no detetive entregar o ursinho para ele servir como prova, né? Já pensou a gente encontra o cara no meio do caminho? Vamos lá, cadê o detetive? Ei, detetive. Nossa, ali Olé, Sal? Acho que sei quem foi. Você anda falando com aquele Larry? Não confio em adolescente com um registro criminal. Hum, hum. Olha, eu agradeço que tentei ajudar de verdade, mas a menos que vocês tenham algum tipo de prova, por favor, não espalhem rumores. Eu tenho provas? Deixe-me ver isso. Isso é do cartão do Charlie? Conseguiu. Como conseguiu isso? Estava só cumprindo meus novos, é, cumprimentando meus novos vizinhos, sabe, tentando conhecer todo mundo. Estava lá conversando com Charlie, enquanto ele mostrava os brinquedos dele. Aí foi que reparei que um deles estava sujo de sangue. Sabia que poderia ajudar com a investigação, então peguei um saco do meu lanche. Ora, ora, o mini detetive, hum, haha, nada mal, gosto garoto, vou, é, vou cuidar disso, mas a próxima vez... É, você vem me informar em vez de colocar em risco, ok? Sim, senhor, pode deixar. Primeiro que não dava pra informar ele porque ele não tava acreditando, né? Então ele já não acreditou mesmo no filho da, da moça lá que tava querendo ajudar. E agora ele falou que a gente tinha que informar. São controversas que não dá pra entender o que você tem que fazer, né? Vamos lá, agora ele abriu esse espaço aqui pra gente, onde a gente consegue ir. Olha, a gente consegue sair agora do, do, do apartamento. Olha que legal. Vamos ver se o detetive... Olha lá. Bom trabalho por hoje, Sal. Pode ir relaxar. Olha ele preso. Pua, mano. Olha, ele vai ficar bravo. Sou inocente, eu juro. Pensei que você era meu amigo. Nossa, quem... Será que o Trombadinho era o moleque, cara? Não havia ninguém perto. Então espiei pela janela da van. Nossa, que sinistro, né, meu? Uma imagem tão horrível, especialmente para uma criança é, da idade que você tinha. Nossa, ela é bem mais ele é bem mais velho agora, 15 anos, e eu já havia testemunhado duas cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. Depois de tantos anos, novas provas mostram que Charlie foi falsamente acusado, não foi Charlie, velho. Depois de tanto tempo, sua vida decorrida atrás das grades, como isso? Que faz sentir. Ainda não estou convencido que não foi ele. Sim, você tinha dito. E quanto ao Larry? Como já disse, ele foi meu melhor amigo durante o ensino médio. E depois disso? Já falamos disso. Perdi o contato do Larry depois que formamos, depois que nos formamos e não sei onde ele está agora. Parece incomodado com a menção do seu nome. Só não sei bem o que fazer. Ah, perguntar a mesma coisa várias vezes. Pensei que você deveria me ajudar. Eu compreendo sua frustração. Sal, de verdade? Quero te ajudar, mas você parece estar escondendo algo. Não posso te ajudar se você não for completamente honesto comigo. Entende o que eu quero dizer? Uh... Bem, infelizmente nosso tempo acabou por hoje. Boa, vamos terminar aqui com os psicólogos. Ele vai falar alguma coisa. Espera, eu... É sobre o Larry. Desculpe, Sal. Você sabe o quão rigoroso eles são com os horários. Guarde isso para a próxima sessão. A uh, próxima serão, sessão será a última antes do seu julgamento. Então espero que você me deixe é, te ajudar. Ele está sendo julgado! Não acho que você é um assassino, Sam. Só... Meu Deus do céu! Meu Deus! Você parece ser o único. Eu tô, eu tô. Mano, eu não sei o que falar. Não sei o que dizer. Eu tô... Tô besta, véi. Eu não sabia. Ele é... Mano, o que, que será que ele... Mano, o que, que será que ele tá sendo acusado, cara? Será que ele matou o amigo dele por algum motivo? Não, não é possível. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. E eu tô... Putz grilo, eu tô doido pra ver o que vai acontecer no próximo. Se você também tá, mano, fica esperto que terça-feira que vem tem mais, beleza? Quinta-feira tem Duskwood, que é um jogo também que se você não conhece é muito top. Que é um jogo também de suspense, que é uma história meio doida. E só você vendo. Vai ter uma playlist aí você vai conseguir assistir se você quiser pegar desde o começo. Show mesmo, muito legal. E de sábado ainda tô tentando resolver o que fazer, mas os 60 segundos tá rolando aqui também no canal. Que é um jogo de história onde a gente tem que sobreviver a um apocalipse. Então, ó... Tamo junto, valeu, se inscreve aí se você não for inscrito Deixa o likezão maroto pra fortalecer E até o próximo vídeo, e eu fui, tchau tchau, até mais.